Como é que esse projeto de eco socialista se relaciona com esse projeto de desenvolvimento chinês? As energias limpas, as fontes novas de energia, a transformação de cadeias produtivas antigas e cadeias produtivas novas. Primeiro que são processos que demandam coisa de 500, 600, 700 bilhões de dólares. E quem tem condições mobilizar isso é o Estado. E o segundo ponto, tudo isso é inovação tecnológica. Transição energética que a China vive hoje, o mundo vai ter que caminhar para isso, que não tenha relação com inovação tecnológica. A inovação tecnológica é Estado.